Isso aí, não falei isso pra ele, porque até para falar hoje é complicado, não é mesmo? Mas eu pensei, isso aí igual é o bandido. Então, <risos> o que acontece? Isso aí pega mal. E a pessoa que é séria, ela não vai ficar pintando o cabelo de amarelo e o cabelo de azul. Isso é, Essa é a verdade, independente da idade. Mas, aí, mas o problema principal foi isso aqui: ó. dava uma, uma tarefa para ele, se eu fosse almoçar e tivesse saído fazendo um problema, quando voltava, não tinha feito nada, tava só no WhatsApp. Aqueles papos que não acabam nunca, sabe como é que é? Sim. Assuntos corrigueiros que uhum. não, não, não edifica nada, entendeu? Prazer, não tá bom. né? Se esse Sim. assunto desse é a fortuna para ele, ele não é. tá nem ali. né? isso aí, né? Então, é. difícil a gente conseguir fazer eles entenderem isso, né? É uma né? massa que joga de massa. Então, o que acontece? A gente entra é numa parte aqui, 42, que vai tratar de quê? Vai tratar dos materiais que são feitos. Dois, né? Essa aqui é uma área que a Savó arrumou para a gente né? esse, esse, esse, essa série de informações aqui, 43. é a partir de 42, é né? que a gente vai tratar muito de, ah. de, de, de assunto específico, que é questão de temperatura, né? é, regiões onde são trabalhadas determinados tipos de, de, de materiais mudas que é construído nesses retentores, muda por conta do ambiente que do ambiente. Né? Da mesma maneira, óleos, né? líquidos de arrefecimento, que tem essa coisa da... do ponto de ebulição, né? é, de segurar é, congelamento, né? ou não, então segurar assim, a caloria, ou não. Então, retentor, o material que foi produzido, que é fabricado, ele passa por essas... É, é, atende essas, essas é, exigências né, de função, de trabalho, ali na, na, na direção. São detalhes que, é, é como algumas coisas aí, a gente tem que estar ciente apenas, né, de como aquilo é funciona, de como aquilo é trabalha. Igual na página 44, por exemplo, tem um ponto aqui que é interessante, você está estudando mesmo, no caso, 44, 45, que é o quê? É, materiais, né? no caso aqui, elastoméricos, elastomé elastomé né? e a 45 vai falar de recomendações quando aplicação. Aí fala aqui, igual por exemplo, aqui na figura 4, do ponto de é, tolerância de temperatura. Nessa figura 4, aqui na parte 44. Então, o que acontece? O máximo que um sistema aí, ele trabalha bem sem apresentar problemas e eu posso citar aqui os veículos da Ford mesmo que são os que mais esquenta, mais sofrem com essa questão de temperatura, o óleo sofre demais é esse ponto aqui ACM 2000, né, que é o ponto de máximo de mais tolerância que o óleo trabalha bem, o sistema não vai apresentar nenhum problema e o carro vai ser, né, vai se comportar bem e tudo mais é agora passou disso aí vai começar a dar ruim mas eu costumo dizer que a, passou de 160 graus já está ruim já. o negócio já está feio porque 200 graus vai trabalhar muito no limite né? porque aliás, 200 graus não. 200 graus já é um ponto de, de combustão já é um ponto que pode pegar fogo 20 graus. Você pinga um, um, um, um escapamento, por exemplo, que pode acontecer, de pingar ali que esse escapamento está já vermelhão. E pinga ali, qual exemplo que vocês podem citar aí para esse número? O vaza e aí vai e ele, o carro casco para é a gente pegar fogo por causa da direção.